Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. E nesta edição você vai conferir. Veja a importância dos sindicatos na vida dos trabalhadores. E essa participação, esse interesse do sindicato, naturalmente estimula aquele que sozinho percebe que não conseguirá é, ter sucesso nas suas reivindicações, estimula que ele se associe. Na série Tome Nota, você acompanha cinco dicas sobre o pagamento do 13º. Em estúdio, o coordenador da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, juiz Paulo Sodré, fala sobre abuso de poder econômico e político. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Toda vez que o empregado se sentir lesado em seus direitos ou tiver dúvida se o patrão está cumprindo ou não as leis trabalhistas, o sindicato ao qual ele está afiliado pode ser procurado antes de buscar a justiça. Apesar de seu papel, grande parte dos trabalhadores sequer faz ideia de qual sindicato representa a sua categoria e a importância deles na vida profissional, como você confere agora na reportagem. A reforma trabalhista tem causado muitas mudanças no mercado de trabalho. Uma delas atinge milhares de sindicatos que viram suas arrecadações despencarem quase 90% apenas nos primeiros seis meses deste ano. Trata-se do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. No entanto, especialistas em direito sindical apontam que o enfraquecimento dessas entidades causado principalmente pela queda de receita pode gerar um efeito reverso. Os sindicatos terão que se reinventar com melhores prestações de serviço para que os trabalhadores continuem sindicalizados. Este professor de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso explica que o sindicato se torna importante na medida em que ele esteja presente no dia a dia do trabalhador. A maioria dos trabalhadores sequer sabe o endereço do sindicato, não sabe onde fica. E só sabe onde fica o sindicato no dia que ele é. Agora nem isso, porque mudou com a reforma mas sabia onde fica o sindicato no dia que teria que fazer a rescisão a rescisão trabalhista. Ah, o sindicato, onde que é? Ele vai lá. Ah, aqui que é o sindicato, passei anos trabalhando, nunca soube onde fica a sede. Por quê? Porque não é, não é, não é infelizmente, uma instituição relevante do ponto de vista da realidade é, do, do trabalhador brasileiro na maioria das categorias, do, do, do, dos setores de produção, que deveria ser o contrário, o sindicato deveria ser uma entidade participante o tempo todo, e essa participação, esse interesse do sindicato naturalmente estimula aquele que sozinho percebe que não conseguirá é, ter sucesso nas suas reivindicações, estimula que ele se associe. Pelo sindicato, as demandas comuns da categoria podem ser garantidas, como salário, jornada, condições de trabalho e vários outros benefícios. Ele precisa de alguém que o proteja. Essa proteção quando vem exclusivamente do Estado, ela acaba distorcendo a relação de produção. Então o ideal é que tenha um ente privado, no caso o sindicato, que vai ao lado do Estado ajudar na proteção deste indivíduo trabalhador que sozinho não consegue, é, não consegue reagir a determinados prejuízos que são causados. O Judiciário Trabalhista é o responsável em manter a isonomia dos sindicatos, sempre que houver discordâncias. Este mês, uma decisão do desembargador Edson Bueno reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar questões de matéria sindical. Desde 2004, como eu já coloquei nas minhas decisões, pela Emenda 45, todo o assunto eleitoral envolvendo os sindicatos é da competência da Justiça do Trabalho exclusiva. E é exatamente por isso que eu proferi uma decisão, dizendo, não conheço nenhuma decisão fora do âmbito da Justiça do Trabalho. Todas as decisões que foram proferidas, que não pela Justiça do Trabalho, foram inócuas, e eu não as reconheci por serem inválidas. A medida que colocou fim em um impasse de competência jurídica durante a eleição da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE, foi elogiada pelo Ministério Público do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, no caso, é competente no que diz respeito à eleição sindical pela disposição constitucional. Então, de fato, no que diz respeito à eleição sindical, essa decisão tinha que ser tomada aqui, na visão do Ministério Público foi uma decisão correta nesse aspecto. Ah, os demais aspectos da dessa questão poderão ser decididos nas justiças competentes, a depender do caso. Então, ah, é um exercício de democracia, todos exerceram. Então, nós temos que elogiar tanto a atuação firme da Justiça do Trabalho, como também das chapas que estão buscando né, a tutela dos seus interesses. Fim de ano é uma época festiva, propícia à troca de presentes. Por isso, já tem muita gente planejando como vai gastar o 13º salário. Mas antes de fazer o compromisso, é importante você acompanhar as 5 dicas que o Tome Nota preparou sobre o pagamento desse benefício. Você já está programando o que fazer com aquele dinheirinho extra do 13º salário? Mas antes, fique ligado! O TST preparou 5 coisas que você precisa saber sobre o 13º salário. O décimo terceiro salário é direito de todo empregado, seja ele temporário, doméstico ou rural. O pagamento deve ser feito com base na remuneração recebida em dezembro e a empresa é obrigada a recolher o FGTS sobre o valor bruto pago pelo benefício. O empregador pode dividir o pagamento em até duas parcelas, mas atenção aos prazos. O adiantamento deve ser pago entre os meses de fevereiro e novembro. O restante tem que ser quitado até o dia 20 de dezembro. O empregado tem direito a receber a primeira parcela do 13º salário junto com as férias. Mas fique ligado, a regra só vale se o pedido for feito em janeiro do ano correspondente. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a receber o valor proporcional ao período trabalhado no ano em curso, exceto se a demissão for por justa causa. O período em que o empregado tenha trabalhado 15 dias ou mais deve ser considerado um mês inteiro para o cálculo. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. E a Justiça do Trabalho garantiu o direito das mães trabalhadoras de um frigorífico de Mato Grosso a amamentar os filhos durante a jornada de trabalho. Este é o assunto do quadro Decisão de hoje.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 A vara do trabalho de Lucas do Rio Verde concluiu a migração das ações em papel para o processo judicial eletrônico, o PJE, e se tornou 100% eletrônica. Ao todo, foram necessários dois meses de trabalho para que aproximadamente 320 processos físicos fossem digitalizados. Música com o objetivo de combater um assédio moral no ambiente de trabalho, o TRT realizou palestra de capacitação para dezenas de professores da Escola Estadual Ulisses Cunhabano, na capital. A juíza Leda Borges conversou com os educadores sobre as diversas formas para identificar, combater e também como recorrer ao judiciário quando for identificado o assédio. A nova edição do Janela TRT traz uma reportagem especial sobre as duas ondas migratórias vividas no Estado nos últimos 10 anos. Na reportagem, você vai conhecer histórias de pessoas que chegaram a Mato Grosso em busca de sobrevivência. Também vai conhecer os direitos e os deveres dos estrangeiros em solo brasileiro. Para acessar o conteúdo, basta digitar o endereço trt23.jus.br barra janela TRT. E no próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o coordenador da propaganda eleitoral do TRE de Mato Grosso, juiz Paulo Sodré. Ele fala sobre abuso de poder econômico e político durante o período de campanha. Então, não sai daí que é um instante só.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 Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. Com a chegada do período eleitoral, o abuso de poder econômico e político passa a ser um dos assuntos mais comentados no meio jurídico. Só para quem está em casa entender melhor, o abuso de poder ocorre quando alguém usa de funções privilegiadas, as quais ocupam, para fazer valer vontades particulares. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o juiz Paulo Sodré, coordenador da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Seja bem-vindo ao programa Trabalho em Revista. Muito obrigado, Rafael. Como você mesmo já disse, você já conceituou um pouco uh, uh, o que é abuso. Mas vamos contextualizar uh, com base na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 14, é ao dispor sobre ah, o direito de votar, a cidadania passiva, a cidadania ativa, quem é elegível, quem é inelegível, ela remete, após dizer ali quem pode ser candidato, quem pode ser eleitor, ela remete, ah, além de dizer que são inelegíveis os, os inalistáveis os analfabetos, ela remete à lei complementar a especificação, para outros casos de inelegibilidade, fazendo referência a dois aspectos. Abuso de poder econômico, e lá não fala abuso de poder político, eu falo abuso no exercício da autoridade de função, é, cargo ou emprego público. E a doutrina, por sua vez, conceituou isso como ou abuso de autoridade ou abuso do poder político. E aí a lei complementar inicialmente a 6490 e depois a 135 de 2010, também conhecida como lei da ficha limpa, ela vai, no seu artigo 22, estipular algumas condições. E aí nós começamos a entender o que é, que é abuso, abuso do poder político no processo eleitoral. E lá ela diz com toda clareza, olha, comete poder de abuso econômico e também comete o abuso de autoridade ou de poder ou político é, as pessoas que, eventualmente, no exercício do cargo, função ou emprego público, cometem ilicitudes. Então, ali está plasmado as diretrizes mínimas. Porém, é quase impossível falar em abuso do poder é, político sem falar em condutas vedadas, que, por sua vez, está previsto no artigo 73 da lei 9.154/97 Quando se fala em poder, é, abuso do poder econômico, é muito fácil, sim, você tem uma compreensão, uh, por exemplo, no abuso do poder econômico, toda pessoa que, eventualmente, candidato, que é, gaste mais do que é permitido Digam, agora, por exemplo, a governadores são, são 5 milhões e 600 mil no caso de Mato Grosso. Eventual candidato que gasta 7, 8 milhões e se comprovar terá cometido abuso do poder econômico ou então que tenha recebido dinheiro de, de fontes vedadas. Agora, como identificar o abuso do poder político ou de autoridade? É muito difícil, né? É ou muito difícil, mas... É, é... E ali é muito difícil porque são vários aspectos. Mas o legislador foi bastante analítico. Então, quando ele coloca as condutas vedadas, ele elenca condutas vedadas não só aquele que é candidato à reeleição, como aquele que é candidato pela primeira vez, como aquele que, sem ser candidato, é detentor do cargo, função ou emprego público. E que é, abusa dessas circunstâncias em prol da sua própria candidatura ou da candidatura de terceiros. No caso do servidor público, nós temos que ficar atento especificamente em três aspectos. Né? O primeiro, que tanto pode ser pelo gestor, como pode ser pelo próprio servidor, que não é candidato. É a cessão de bens móveis ou imóveis do poder público, no caso aqui da União, em prol de candidato, coligação ou partido. É, infelizmente, torna-se muito comum. Quando se fala ceder, necessariamente não é passar a própria sessão do espaço público. Nós tivemos um caso emblemático no, TR, no TRE, em que uma determinada pessoa das Forças Armadas Estaduais, é, no interior do Estado, recebeu no recinto é, um candidato a prefeito e vice-prefeito, enquanto os militares estavam no refeitório. E ali o candidato fez propaganda, tudo. Né? Resultado, foram denunciados. Esse comandante daquela unidade militar foi condenado, a multa vai de 5.250 a 110 mil reais. Ele foi condenado a um determinado valor razoável. Então, se mesmo você não sendo candidato, se você cede aqui no TRT, óbvio que isso aqui não vai acontecer. Mas se ele cede aqui no TRT, ou em qualquer unidade de de trabalho, ou no federal, ou estadual, um espaço para aquele seu amigo, para aquele seu primo, ou para aquele colega seu que está licenciado, para ele falar só, passar uma palavrinha, você já está cometendo abuso do poder é, em função do seu cargo, sua função. Agora, doutor, isso não acontece só nos órgãos públicos. Abuso de poder econômico e político também ocorre dentro de empresas privadas. É vetado ou não? Veja, é, o que é, é, é, não se pode fazer propaganda, é, e foi uma boa pergunta. De um lado, a lei autoriza que as pessoas possam se reunir em ambientes fechados. Por outro lado, a lei deda a propaganda em lugares é, de uso comum, uso público, mas a lei faz uma, faz uma extensão. Você não pode utilizar o espaço, o shopping, um, um centro comercial, uma empresa privada, você não pode utilizar aquilo ali como espaço de propaganda. Então, a pessoa pode incorrer ali é, em propaganda de lista. A gravidade ou agravante de se ter no espaço público é que, além da multa, ele pode responder a uma ação de improbidade. Né? Um outro fator ainda no espaço público, que acho que mais nos interessa aqui, é, por exemplo, é, é vedado ao candidato, nos três meses que antecede eleições participar de inauguração de obra pública, mesmo que ele não seja o promotor daquela obra pública um justiça federal, estadual, trabalho vai inaugurar uma determinada unidade e convida um determinado candidato, às vezes até com ingenuidade, que é um ex-servidor ou um servidor afastado, pode ocorrer em promoção pessoal. Ou ainda, né, você é, ceder é, serviços gratuitos, né, fazer essa promoção também pode ocorrer. Agora, tem que tomar muito cuidado com a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela é vedada em todas as hipóteses em sites de pessoas jurídicas de direito público. Site de pessoas jurídicas privadas não pode e, muito menos, pode em órgãos públicos. Então, ou o servidor, que tem um amigo que seja candidato, então ele não pode inserir isso. Usar veja, aquela estrutura para poder... Isso, veja, e aqui que eu falo, não é crítico, é elogio, nós sabemos que o TRT na comunicação social tem perfil é, no Instagram, no Facebook, é bastante ativo. É claro que vocês jamais fa fa fazerão isso, irão fazer isso. Mas assim, é um alerta que se faz não utilizar as redes sociais para replicar, para twitar em prol desse ou daquele candidato. Como identificar abuso de poder? Como o trabalhador pode falar isso? Está acontecendo aqui dentro do órgão público ou até mesmo dentro da empresa privada? Excelente pergunta. Nós temos no, TR, no TRE a ouvidoria nossa. Nós temos o canal 0800-647-8191, em que nós temos dois 5 6 canais. Até a véspera, uma semana antes das eleições, nós queremos ter ali é, 15 pessoas trabalhando. E nós temos também o nosso e-mail, ouvidoria@tre traço mt.jus.br. Por esses canais pode-se chegar toda e qualquer denúncia do cidadão. Mas tem um outro aplicativo que nós tínhamos aqui no âmbito do estado do Mato Grosso e agora foi incorporado ao TSX, chama-se aplicativo Pardal. Você pode baixar tanto no Android ou no iOS e o cidadão passando na rua, vindo qualquer irregularidade ou chegando via WhatsApp, qualquer informação. Mesmo se for suspeita, pode mandar para a ouvidoria para checar. A ouvidoria faz uma triagem e temos 57 zonas eleitorais em todo o estado de Mato Grosso. Essas denúncias são repassadas a esses juízes e também repassadas ao Ministério Público que fazem uma triagem e que é interessante, dão a resposta àquele que denunciou. Ele tem que se identificar. Quando ele se identifica, ele fica tranquilo, é só para evitar a denúncia anônima, mas a identificação dele não é repassada para o representado. Então, do outro lado, mantém-se a credibilidade da informação ao ter identificação de quem faz a denúncia, mas essa identificação não é repassada para aquele que é denunciado. Só para a gente encerrar rapidinho, nosso tempo está terminando, é, as redes sociais estão tá facilitando é, essa identificação de abuso de poder e principalmente qual que é a diferença da campanha de 2016 para é, prefeito e para governador e presidente agora? Essa eleição, geralmente a eleição municipal ela é um pouco mais polarizada no local. Essas eleições são eleições gerais e com dois cargos a Senado. Então, é uma eleição que mexe com o imaginário popular e com a própria polarização da sociedade. E as redes sociais já haviam sido utilizadas em 2010, 2012, 2014, 2016, mas até pelo cenário mundial, eleição Donald Trump, do Macron na França, com várias utilizações de fake news, percebeu-se uma polarização muito grande. Então a expectativa nossa é que haja uma polarização. É uma, nós temos dito, muda-se o cenário do embate eleitoral, sai das ruas, não que não terá, mas terá ainda comícios sai das ruas e vem para as redes sociais. Aqui será o grande embate. E aí nós contamos com o apoio, daí da, da, eu quero falar diretamente ao cidadão, seja servidor ou não. Nós precisamos do apoio do cidadão. Fake news, por exemplo, você receber uma notícia falsa, é, um, um, é, uma, é uma situação. Agora, quando você repassa essa notícia falsa, você pode denegrir a imagem do candidato e pode ocorrer em um crime de injúria, de falsidade ideológica, é, enfim, de calúnia, difamação. Então tem que tomar muito cuidado. Recebeu, não tem certeza da credibilidade, não passe para frente. Você passar para frente, você assumirá a responsabilidade, será corresponsável com o crime eleitoral.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 Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.